Que aquele cara morre ele não vai sentir nada Assim como eu não senti nada também Você ficou triste quando aquele cara morreu, Luiz? Qual cara? Aquele, lá, aquele cara lá importante lá, esqueci o nome agora Acho que todo mundo Obi -Wan? morre no filme Não, era um outro lá que era fodão Esqueci o nome Caraca tô... Foda One? É um cara velho Ah, um velho Morre Acho que todo filme de Star Wars tem um velho <risos> Tem um ah, velho que, que morre, morre é foda, né? <risos> <risos> que tô, tô, tô, tô, todo, caraca, cara. só agora que eu toquei todos os filmes de Star Wars tem um velho que morre, caraca, caraca, velho. Caraca, <risos> cara Tá bom, agora vocês podem eu. encerrar, porque os dois gostam muito de Star Wars Ei, cara, menino, eu gosto lá do Luke, quem você é que gosta mais, cara? Eu gosto Nossa. do York e é fofinho, né, cara? Os ah, Yorks, York, né? Os não York são, são os Dilmas, né? É, é, são é os ursinhos carinhosos, basicamente Filha da puta, é aquele com gosta <risos> de da Dilma. Eu só sei disso. Eu acho tão ruim. Uma merda. Finalizaram uma merda. <risos> ah, tá ruim, não. foi pra, pra criança, ver, tipo, velho. Tem que ter é. um... Ah, não é pra criança. Tipo assim, o filme tá lá maneirão. A Tropa do Império, uma Tropa do Império com robôs, caralho. Porra, armadura. Ah, parece os ursinhos carinhosos no meio. Aí os ursinhos ganha Teve musiquinha? Teve, teve Disney, todo mundo cantando... Teve, teve. teve no final teve, teve, teve, todo mundo... Teve, no, no, teve... Nesse <risos> Caralho, no final, cara, que doideira... Tem Caralho... Nunca... Ah. Tem uma porrada de bichinho lá com lança... O cara tem uma porrada de sobra de luz, cara, e as Jedi... Os bichinhos prendem eles, eles deixam o bicho prender... Tá ligado? Ah. E os bichos vão matar eles, os bichos vão assar ele Se não aparece a Leia lá, eles vão morrer... Que... Tá ligado? Sim. Que ridículo, o maluco vai lá pra... Derrotar o Vayne e morre ali a Ele porra tá preso em filho, corda. Cordinha. Tá... <risos> corda, tá ligado? <risos> <risos> e o mais legal de tudo é que mais o possível. filme fica mostrando ele se dando meio com o ursinho na floresta, tá ligado? Uma hora lá contando historinha. Aquele não plano do início também sentido. não faz muito sentido, né? Ele entrou no. pra resgatar o Han Solo, só que ele mandou todo mundo lá. Também ligado, por né? algum motivo. Caralho, é, né? ainda tem isso. O Luke é um Jedi bom pra caralho que destrói, mata bicho com cara, caralho inocente, tá ligado? Tipo assim, destrói a porra toda, cara. Poxa, ele podia. Ir pra que ele mandou o robô não, pra lá, velho? <risos> tipo assim, robô com o sabre dele, tá ligado? Robô oh, era, Toma meu sabre e vai lá, pedir que tu <risos> é refém. Tá ligado? <risos> Poxa, tá ligado? Não, imagina <risos> falando com o é R2, R2, R2. R2. Manda o de luz a 10 metros de distância, vai ser muito maneiro, caraca, eu já não eu quero, eu quero ver a cara do é, Jabo quando do Luke, isso. Cara, eu É, o Luke é vou fazer essa porra ficar épica, fica de olho. <risos> não, cara, não, não faz sentido ele mandar um robô com um o sabre dele dentro. Caraca, tá é... Os um maluco eles ele, ele, ele sucateiam um robô. Imagina, o maluco tá lá, opa, achou o um sábio de luz. Não faz sentido algum. Por que, que o chutar, Lando cara, tava lá? Boa. Não sei também qual é a função do Lando ali. <risos> Tá ligado? Que é só ele, nada, ele chega lá fingindo mal, pessoal, mas ele não faz nada. Tchau, é, gente. se ele chegasse lá depois, antes, tá ganhando é fazer diferença alguma. Olha <risos> o <assalo> ali perdida <risos> É, o Antônio tá perdido, né? É. Olha lá, ah, que ela lá é, lá. Olha lá, ele, ele pé, dá um né, pulo. Depois, é, pra quê que... Pra que que ele pula e ele pra baixo, tá ligado? Pra pegar empurro impulso pra voltar pro alto, é isso? É, exatamente, pô, só tá pra fazer. Ele um estilo sabe, né? Ele luta essa porra igual aqueles caras que seguram a cabo de vapor e briga de Não, não é, é tá o sabre não corta, ele empurra <risos> o negócio Não tá aí, gente, eu sou... Essa porra não corta ninguém, ela passa essa porra <risos> e corta <risos> mesmo, <risos> né? eu vi um Agora, tiro de... olha só, olha só tá, tá O Boba tira vai tentar tirar o tiro do Boba Fett agora, que lindo, olha lá, lá Ele vai levantar, vai mirar... Tá ó, ó, ó, vai mirar, ó o tiro pra onde vai, ó. Vou embora. <risos> Caralho, ele maluco me deu uma mirou, moral aqui, foda-se. O maluco mesmo. mirou no sol, cara. Olha só essa porra. O maluco mirou <risos> no sol, olha, lá, olha, lá. olha o tiro Paradão. dele. Pardão? Olha o tiro dele pra onde vai. <risos> <risos> mandou, porra, mandou cara, antes, o antes no canal do esporte. Dá, né, pra ter, dá pra ter tirado na perna do cara, pelo menos. cara O é, braço porra. dele. Ele... Podia porra, a sabre. máscara tava desregulada? É, podia ser só um é. rebater, né, cara? Sei lá, mano. O maluco faz, cara. Esse aqui é o um Solo né? É, ele, ele vira pro lado e acerta Caralho, o pack dele. Sem querer, ó. E ligou. É. Aí ele tira, Não. Ele vai bater a cabeça Nossa, hoje, nossa, cara Chutou com a força essa, hein Chutou com a força essa